Boa noite, galerinha. Vamos saindo aqui do comércio. A gente foi ali na agência do Itaíves. Eu, tá vermelho. Invado nada, mas aqui. Bom, agora eu sou obrigado aí. Mas cheio, de, cheio de guarda, cheio de gente. Vai ah, com Deus. Pega lá embaixo. Desbloquear ali o White Token do Itaú. Porque o Zenfone deu pau na entrada USB. Foi pra assistência. Passou duas semanas, o cara consertou e devolveu com um problema no microfone. Eita porra! Vai com um problema, resolve, volta com o outro. Mas tudo bem. Eu, eu fiz uma merda, a maior merda da minha vida. Eu comprei um celular da marca Quantum. É, eu, eu, eu me pergunto onde eu estava com a cabeça. Mas comprei um celular da marca Quantum. Nunca ouvi falar nessa marca. Bicho, Lento, complicado. Complicado. E se você usar ele durante três dias mais ou menos, você tem que dar um boot. Porque senão fica inutilizável. O teclado, esqueci o teclado não aparecia. Por exemplo, eu abri o WhatsApp e aí. Tentava usar o teclado o teclado de subir e descia. Como se eu tivesse fechado E velho, tinha vez que eu passava Em torno de Três minutos para dizer dar uma frase Uma frase Foda, velho, foda Do microfone? Ah, tava plugado já <risos> E aí, velho Porra Rapaz, é, eu, eu não sei onde que a cabeça Mas aí eu descobri que se eu reiniciá-lo Ele volta a funcionar A contento, ao menos já contento E dentro das configurações dele Tem uma opção de Agendar o desligamento e o religamento é o porra, então quer dizer que ele já sabia que tinha que fazer isso, né? Tudo bem, <risos> miséria. Aí é o que eu fiz, né? Boto ele pra desligar todo dia, duas da manhã e religar às quatro. Na verdade, cinco agora, né? Eu fiz um ajuste, outro ajuste. Antes então, eu vou fazer um vídeo falando sobre essa faixa zebrada aí. É, também não pode não, a infração. É gravíssima. Pense aí sabia não tô um leitor de código de trânsito agora não tem noção rapaz. eita porra eita acabou foi ressuscitar ele meu deus isso aí é que polícia se A rapazana porra tô leitor porque tô agora velho todo marcadinho tô com medo velho quero ter habilitação suspensa não cê é doido R0033. Deixa eu passar para dentro. Não quero interferir o caminho dos amigos. Ô amigo! A mãe devagarzinho faz de conta que a gente é normal. Para o alto para chamar a atenção. Pá, baixou estranha o alto, olha como sai, um da seta o alto na cara dele Seu puto é, Mulher! o cara com a mangueira ali véio. O mercado que abrir aí, o açaí atacadista Coisa boa Vai seu puto, Espera aí, viu? Vai atravessando, se jogando. Tem um medo pessoal, velho. Travessa, não olha, não procura a faixa. Fogo. Dá, dá. Já da frente viu? Esse aí é homem e mulher. Ó, puta que pariu. Tem a fé, minha filha. Tá, tá até engarrafado. Ninguém vai poder sair da, da sua frente, não. É isso aí que é foda, o cara pilotando dentro da cidade usando GPS. Deve é Uber. Quer dar passagem? Muito obrigado. Passando, viu? Olha você aí, retrovisor. Olha você. Tá fora frente, bicho vem! Ah, Meta farol alto mesmo, para pessoal abrir o caminho. Quem não quiser, tira o carro da frente, joga para o lado, que aproveita e passa. Velho, quando coloquei esse filtro de ar... O Marco Bucão, ele tinha me avisado que o freio motor da moto ia reduzir. É, não, ver fé, né? não lembrei, na verdade. Aí fui dar um teste com ela na Rua Almeda Brandão, onde fica a estação de trem de plataforma. Deu um trecho, uma reta pequenininha, não deve dar a 500 metros. É uma retinha, porque ela é bem vazia. É, vou dar uma, uma esticada aqui para ver. Porra, estiquei, mas ainda tava considerando que o freio motor iria ajudar na redução. Quem disse, velho? Eu tive que travar a roda traseira porque tava foda. Chega, ficou quicando. E o terreno também não colaborou Que é aquele paralepípedo Complicado ah, eu Fiquei esperto Oh, valeu Abriu passei passeio Passou Passou, passou, passou. Pra quem gosta de Dragon Ball. passando agora o Dragon Ball Super. Os todos os domingos legendados. Tem uma nova transformação de Goku. o Migate no Goku. Ou, tradução, o Instinto Superior. Que é meio como se o corpo dele se defendesse sozinho cada braço, cada perna virasse um sistema autônomo e gente por conta própria. Pô, quando eu vi isso eu lembrei da gente que não tá na moto, véio, pegando corredor, embalado, que a mão sabe o que tem de fazer, a outra mão sabe o que tem de fazer, um pé sabe o que tem de fazer, o outro pé também sabe o que tem de fazer. O balanço do corpo, o quadril, é tudo tão intuitivo. Parece que é um bocado de comando, mas o corpo faz só, que é o hábito, né? Porra, é, é, achei bem, bem interessante. É? Você vê, a gente que é motociclista tem que adquirir o instinto superior. Ah, lá, pô. puxou o celular, puta que pariu, velho. É, eu tô assim agora, vai jogar na minha frente, eu meto no farol alto. Uau! Pessoal, vamos ver se a gente faz uns reviews. A gente tem pendente, tem um macacão X11, tem um da luva X11 também, tem uma bota Tex, tem uma segunda pele da rifle e tem uma calça feminina, a calça feminina não tem como validar né, que eu não vou vestir, ah, porque é porque vai ser machista, não, é por causa do tamanho, véio. é muito grande. Não tem esse problema, não. Estou ciente da minha masculinidade. Bom, galerinha, estamos chegando ao nosso destino mais uma vez. A da suburbana meio conturbada. É, recente a gente fez um vídeo falando sobre o uso de fone de ouvido que não pode. Aí teve um ponto que eu esqueci de dizer, mas por exemplo, é de obrigação também do pedestre prestar atenção quando for cruzar a faixa. está com sentidos apurados então caso pedestre seja atropelado em cima da faixa você está errado? você está errado mas se ele tiver com fone de ouvido você está meio errado não, você está todo errado sua culpa não vai ser isentada mas ele também vai estar meio errado o que pode aliviar um pouco na infração ou na penalidade né então é isso aí galerinha, vamos ficando por aqui Até o próximo videozinho, valeu E vamos tentar manter essa estabilidade um abraço pra todo mundo aí, tchau, tchau